Gente, eu preciso falar com vocês do filme do Beavs e Butterhead, que eles acabaram de lançar, e é muito legal. É simplesmente, assim, uma coisa muito interessante, porque ele trouxe aquela pegada bem ali dos anos 90, e é uma viagem total, super nonsense, né? E não deixa de ser super engraçado, ele tem mais ou menos uma hora e meia, é realmente, assim, um vídeo, um filme muito legal procurem aí para assistir que é como esses especiais do South Park que eles estão fazendo